Olá, seguidores da Panorama Audiovisual, mais uma vez direto da 7Expo 2019. Estou no espaço aqui da Moza, que está expondo os produtos em parceria com a Worldview, que é a loja aqui que muitos conhecem aqui de São Paulo. Estou com a Fabrícia falar um pouco para gente dos produtos que estão apresentando aqui, principalmente o pessoal que é produtor de audiovisual. Né? Fabrício, obrigadão por receber a gente. Fala um pouco o que a Monza está apresentando aqui na Set. Certo. É, a Monza veio trazer os estabilizadores deles né? e a linha de estabilizadores dele é muito legal. Por quê? É, a maioria dos estabilizadores você tem os modos, cada estabilizador você vai ter um modo de operação A Moza você consegue estar é, tá habilitando ou desabilitando os motores individualmente Então eu acho que esse é o maior diferencial da Moza, né? a gente trouxe quase a linha completa A gente trouxe o principal, que é o, a novidade, que é o Aircross 2 né? Esse está sendo um sucesso aqui, todo mundo está perguntando, está bem legal, né? principalmente para essas funções e também porque ele é um gimbal muito assim, intuitivo. Você pegou ele, você já sai usando, você não vai precisar ficar horas no menu configurando. A gente também tem o Air 2, que ele seria o modelo para câmeras mais pesadas. Ele vai fazer tudo o que o Aircross 2 faz, né? com a diferença que às vezes você vai precisar perder um tempo maior com configuração, tudo, mas é tão funcional quanto o outro. E a gente tem também a linha de celular, né? que todo mundo adora. Celular, você, todo mundo para aqui e pergunta o celular. Às vezes o cara nem tem câmera, nem filma, mas ele vê a linha de celulares, ele já fica encantado. Bacana. E como é essa relação da Monza com a Worldview? Como é que funciona? Vocês são é, representantes exclusivos? Como é que funciona isso? Certo. A gente fechou agora a parceria né, com a Monza. A Word já trabalha com outras linhas de estabilizadores e agora a gente adicionou a Monza mais ao ao catálogo, né? E, ó, eu particularmente vou dizer que a Monza vem aí para para balar os concorrentes, pelo menos dar aquela cutucada para o mercado aí se desenvolver, né? E é legal para o consumidor brasileiro ter mais essa opção, né, no mercado, né? Então às vezes você pode se adaptar melhor com uma marca com outra, então isso vai acabar gerando uma movimentação interessante e a Word vai estar tá representando eles, né, a Monza vai ter assistência técnica como é o padrão da WorldView, todos os produtos que a gente traz, a gente faz isso, assistência técnica ajuda aos clientes vídeo de análise, então aí a World vai estar tá trazendo aí bastante novidades em parceria com, com a Monza Fabrício, muito obrigado, tem razão concorrência sempre é bom, principalmente quando vem junto de atendimento pós-venda né? para saber todas as novidades que estão rolando aqui na Sete Expo, acesse nosso portal panoramaaudivisual.com.br até a próxima